O vídeo de hoje é um desafio de jogar CSGO com a pior CFG da história do jogo E quando eu digo que é a pior CFG, cara, eu não estou exagerando É uma CFG muito complicada, realmente atrapalha muito Porém, tem um lado bom Durante toda a partida, um barbudo fungando no seu ouvido, cara, não tô mentindo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 Além, simplesmente uma das AWPs mais caras do CSGO. Keydrop.com segue a cal do cachorro.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Galera, seguinte, o link dessa CFG vai estar na descrição e eu proponho um desafio. Baixem a CFG, executem no CS, joguem um comp, voltem nesse vídeo e comentem qual foi seu primeiro frag jogando com essa CFG que é bizonha e eu já adianto que é muito desconfortável Ou seja, se você tem alguma doença como epilepsia, por exemplo Não jogue com a CFG porque incomoda, cara Incomoda, não é legal Eu que não tenho nada, eu me incomodei Então você que tem alguma coisa, melhor deixar quieto Mas assista o vídeo porque é muito engraçado, juro é... é inexplicável Não sei nem como alguém conseguiu criar isso no CS Ó, oh, o pessoal falou pra colocar essa CFG aqui, ó <risos> Rapaziada, não sei o que tá acontecendo aqui não, mano Ua, tá maluco? Pode ter a Se os caras perderem pra mim com essa seu de aqui. Boa. Aí? Tem um cara respirando no meu ouvido, mano. Tá pra Deixa eu Atrás do bombe Mano, perdemos o um round ainda Rapaziada aqui Que CFG é essa, velho? Gente do céu Deixa eu comprar uma... Eu não vou comprar, né? Acho que eu vou fazer um like, mano Deixar dois meio aqui Ah, se bem que eu comprei um colete Eu vou comprar uma 5-7 também Mas olha, muda tudo Tipo, eu aperto W Cara, até quando eu atiro o bagulho Muda tudo e essa respiração, cara? Eu não sei o que, que é isso. Eu nunca vi isso no CS. Eu tô entendendo nada, mano. Vamos dar esse retakezão aí. Se der, né? Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Nossa senhora, ainda peguei a killzinha aqui. É definitivamente impossível jogar CS com a CFG, mano Além de impossível assustador Você fica escutando uma respiração um barulho de... <risos> <risos> vamos lá, vamos, vamos comprar aqui Agora a gente tem grana Esse barulho não é de edição, guys Não é de edição Tomei Ô, Alguém faz um drop aí, por favor? Mano, muda até o brilho, ó Agora ela tá escura Clara, escura <risos> Gente do céu, isso é muito feio <risos> É. vou fazer um avanço, um avanço de tapete Que efeito sonoro é esse, cara? Morto, morto, mês 99 aí no MF, mês 99 aí a verde 99, não sei onde, cara Gente, eu quero pegar a HE, cadê a HE? Deus, mano! eu tinha matado um, eu acho, eu que não vi. Eu tinha, ó, eu tinha matado o Vitor e eu não consegui identificar que eu matei o cara. Olha o tal placar agora, gente. Não dá, mano. Maravilha. Nada do C4 aqui, velho. Que respiração é essa, cara? Porque, tipo, é uma CFG. Eu nunca vi essa parada no CSGO. Como que os caras conseguem colocar isso numa CFG no compro pra ficar no meu ouvido, mano? Sem caúdo. Olha é isso. Eu vou deixar essa CFG na descrição. Eu quero ver quem vai conseguir jogar na própria patente. Não vai jogar no Smurf e matar mais de 30 com essa CFG. É, não dá, é definitivamente impossível. Para uma galinha. O ele me assustou. Deixa eu voltar aqui pra não dar problema. É pra, é pra. Que ser lá? Só um... Mano, eu vou ganhar essa partida ainda. Não sei como, mas eu vou. É pra, é pra. Não entendi esse final. Boa. Oh, vou puxar uma Alp. Ai, é Alp, cara. Oh, Dropa uma Alp aí. Cara, eu tô me escutando. você tá me deixando louco. Vamos jogar de Alp. Que porra é essa, mano? Que que é isso, cara? Mano, não dá pra jogar de Alp 7 CFG não. Que isso? O bagulho fica escuro. Ó, oh. Meu Deus do céu. Vou ajudar você não, cara. Não tem muito o que fazer não. Te beitei. Passou! Passou! E o cara não me avisa. Nossa! Miado, hein. Miado. Pode ir. Cara, eu odeio me escutar, mano. Boa. <risos> Olha a minha mão, mano. Que que é isso, cara? Ah, foi. Meio, meio, errado, cara, sabe. Menos um 7, vai entrar. Foi. Nossa. Correu. Vai, peraí. O cara comeu meu smoke, eu não entendi. Pô, eu dei a volta aqui pra nada? Mano, agora já era. Agora. consegui filha Vou a dos caras, mano. Não tem muito o que fazer, não. Já nem pra minha cara, eu é te direto. Nip, nip, Boa. Oh. É, Xuxa. Não dá pra mirar na cabeça de ninguém, velho. Ainda bem que o time plantou, eles vão ganhar esse round. Ainda bem que o time plantou, eles vão ganhar esse round. Por ser uma que é outra. Se eu der uma que a outra esse round, vocês me devem um like e uma inscrição. <risos> like, subscribe. Eu tô brabo. Caraca, eu tô com uma raiva, bicho. Tô com uma. Uh, uh. Pô, o meu time vai ter que me perdoar, cara. Se alguém me conhecer, eu espero que eles assistam esse vídeo. Senão eles vão pensar que eu sou horrível. Eu que eu seja bom, né? Mas... <risos> <risos> matei. Nossa. Eu matei e nem vi. Ah, papai, confia Vai pai tá, tá acordado, pai tá um Boa. Linda, nem sei se eu que matei Opa. Pô, Em cima, em cima, em cima Apenas em cima, pegou a cara O que é que a peixe morreu? Bom, jogar, joga sério, velho Tem um bíblia ter fechadinho no velho Ai agora o cara... Cadê a vida do nosso time? Ah não, que entregada, mano Isso foi uma entregada feia, pode perder a partida já Que isso? Ah, valeu, né, galera Tipo assim, entrei pra ganhar, né, mas... Valeu. Pelo amor de Deus, cara. É, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Parece literalmente que tem um cara aqui, ó, atrás de mim. <risos> Isso não é ideia, não. Isso não é bagulho que um cara faça, não, meu irmão. Ó, Isso... o time vai ganhar round ainda. Agora bom. Meu Deus do céu. A HD 2. É teu, mano, é teu. Eita! Vamos pro empate, rapaziada! Eu quero empatar, não vou perder, não. Ô, oh, vamos fazer um rush B com um Fiovan na frente aqui, ó. Sem parar por nada. Tô cego. Os olhos. CT aí. Costa, costa, Jaco. Ah, marotou nós. Marotou nós. 3x2. A gente foi um. Pegou, pegou, pegou. A gente foi maturo. Inexperiente. Dovato. Não tem olhado ali o cara marotadinho, mas tudo bem, tá suave. Dá pra ganhar esse round ainda, ó. Se bem que os dois estão meados. Só se fechar, Vamos galera. Ah, não. Se perder assim, eu... Atira, atira! Achou aí, achou... Isso é inacreditável. Uma coisa é perder a partida. Outra coisa é perder a partida sim, mano. A CFG vai estar na descrição. Eu quero ver todos vocês baixando, executando essa CFG e jogando. Gravem a primeira partida. Se ficou 1 barra 30, não tem problema. Mas eu quero ver quem vai ficar 30 barra 20. Difícil. Bem difícil. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Eu Rio ficando por aqui. Até o um próximo vídeo do canal Pachorro 337. Falou!